Primeiro DSCast com Juliana Valim. Primeiro, eu queria agradecer ao convite do Diário de Suzano para estar aqui apresentando vários profissionais, várias pessoas renomadas do nosso Alto Tietê e de fora também. Estaremos entrevistando pessoas muito importantes que passaram tanto por minha carreira, quanto pelo Diário de Suzano. E aqui vocês podem acompanhar nosso podcast no YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e na página do Jornal Diário de Suzano. Bom, gente, hoje eu tenho a minha primeira entrevistada, a minha maravilhosa Juliana da Mata. Começando com a xará. Ah, <risos> minha xará de Juliana para Juliana, né, Ju? Ai, Ju. Primeiro, obrigada, muito obrigada por você estar aqui. Obrigada. Como não aceitar. te agarrar nesse momento? Ai, Como delícia. manter a, a compostura. Né, é. muito, muito gostoso, gente. A Ju é formada em jornalismo, Isso né? Mesmo. Tem a comunicação no seu sangue aí. A Ju sempre foi muito comunicativa. Acho que desde que a gente se encontrou pela primeira vez, a gente nunca mais se desgrudou. É e eu acompanho, né, Ju, toda a sua carreira, sua história. E é muito engraçado, gente, porque assim, todas as vezes que eu encontro a Ju. A Ju tem um projeto. É verdade. Não? Eu sou aquariana inconformada. Um ela sempre tem um projeto. Às vezes ela me fala, Ju, ela me liga, tem uma novidade. Eu falo, tá grávida. É, não, todas as vezes, né amiga? Todas as todas vezes. A... Eu já começo agora assim, Ju, eu tenho uma novidade e eu não estou grávida. É. Ela já fala, o dia que ela ficar grávida realmente... Eu já vou chegar gritando no Não, aí dela, você vai falar, gente... Ju, eu tenho um projeto. É. Vai ser o contrário. Mas é isso, gente. Estamos aqui com a Ju. Ju, eu queria que você falasse um pouquinho hoje de um projeto ou de vários projetos que você tem, assim, na sua vida. Projetos antigos, projetos recentes. O que você tem feito de especial? Conta pra gente. Ah, especial é estar aqui, né? Obrigada. Comemorando esse passo adiante da minha amiga tão querida. Que gostoso. Você, eu sempre falei e sempre vou falar isso. Juvalinho é sinônimo de luz no olhar. Ai, que você delícia. é uma pessoa que ilumina, onde você passa muito além do teu talento, que é decorar, que é dar vida, que é criar. Por isso que eu acho que eu gosto de contar meus projetos pra Sim. você, né? Porque eu invento a, a ideia e você decora juntas, tudo. Né? <risos> Embalagem. Sempre foi assim, né, Ju? Sempre, sempre, sempre foi assim. E, e além, eu acho que é assim, tem pessoas que vão além do nosso profissional. São conexões de alma. Não é possível que não que a gente tenha uma conexão puramente pelo que fazemos Só nessa vida. Profissionalmente é. sempre tem uma ligação. Eu né, acho de que o... Deus ele permite que a gente né, tenha no nosso convívio pessoas especiais e que trazem em toa a nossa caminhada. E a gente atrai pessoas, né? Sim. Do é. bem com Sim. a mesma energia Sim. e a gente sempre foi assim. É, é assim verdade. dificilmente acho que uma vez só eu vi você triste. Mas é eu mesmo. sempre te encontro com um sorriso no rosto. É. Sempre falando de coisas boas. Isso Sim. é muito importante, né? Assim, até mesmo no mundo que a gente vive. Total, é, né? é, E, assim, são desafios que a gente passa na vida. E quando a gente se encontra, a gente sempre tem coisas boas pra contar, né, Ju? É lógico. E isso é muito gostoso. Eu acho que ninguém gosta que ficar é. perto de gente abugenta, é, mas né? Mas tem, né? É, e problemas é, todos os né? temos. Não, é. a, gente, é, como a gente tem a sorte, talvez, de ter uma frequência de pessoas nessa mesma sintonia, pela nossa vibração. Eu acredito que você atrai aquilo que você vibra, mas atrai também desafios. É, eu sempre fui assim, eu acho que talvez também por ser da comunicação, mas a comunicação perde energia. Todo uhum. mundo que trabalha com comunicação é, tem que tomar muito cuidado para não ser é uma esponja. Exposição, exatamente, né? tem que ser filtro, não filtro, esponja. exato mas eu também, como todas as pessoas apesar de estar sempre sorrindo, brincando eu sou moleca, você sabe, meu jeito é meninona, acho que eu vou ter 80 eu, eu vou achar que eu tenho 12 hein? mas esse é o sentido da vida, é, a gente continuar é. sempre sendo jovens Total. é o que a gente tava falando agora um pouquinho antes das nossas idades, né? Sim. não reveladas aqui ao vivo Sim. deixa o botão que se enganar você mas assim, eu acho que o mais importante é a gente sempre se sentir jovem é, se amiga. fazer jovem, eu falo que assim, eu eu adoro aventura. Ai. Topo tudo que é aventuras, vamos, vamos. E a gente tem né sempre Sim. isso com a gente. Eu e você, né, Com Ju? certeza. A gente sempre topou os desafios, né? Total. Juntas. Você falou isso pra mim sobre projetos, e é interessante falar, né? Que você sabe, uhum. mas talvez as pessoas que estejam me conhecendo hoje aqui, nem apresentei direito, né? Eu sou Juliana da Mata, <risos> é, eu não gosto de começar me apresentando às vezes pela minha profissão, porque eu acho que hoje em dia, profissão é aquilo que você serve com o teu dom. Eu estou influenciadora digital, minha formação é em jornalismo, mas a minha, como Sorry. você disse E é o que eu te falei, e é o que eu sinto O meu dom de existência é a comunicação Então onde Sim. eu puder comunicar E levar alegria, estarei ali Mas sobre projetos, estar sempre com um projeto novo Eu acho que isso vem de berço E eu desde os 14 anos Morei com a minha avó Tá. Minha mãe já era comunicadora. Sua avô, maravilhosa. Né? Maravilhosa. Minha, é. mãe, minha mãe é professora, foi diretora sim. de escola é, em e-mail lá em Mogi. Então, eu sempre vi minha mãe. Você apresenta... sempre foi assim, Ju? Sempre comunicativa? Minha desde mãe fala pequena. Minha mãe fala que eu tenho umas fotos engraçadas, sabe? <risos> Todo mundo no Natal querendo comer lá o, o pernil, querendo, não sei. Aí eu lá com um microfoninho, um negócio, Cantando, que o negocinho entrevistando o velho sabe. É mesmo? Eu tenho. Desde sempre. Total, eu entrevistava meu avô, quero meus ver tios, fotos. É, quero ver fotos. É, tem fotos na piscina, eu fazendo show de calor. Eu já era meio maluca, entendeu? Uhum. Mas a minha mãe fala que eu nunca fui muito uma criança que gostava de ganhar boneca. Eu Olha. gostava de ganhar papelaria. Então, assim, o dom tá. de comunicar, quando eu aprendi a escrever, eu escrevi, ela falou assim que ela era chamada na escola, porque as minhas provas tinham quatro folhas, Nossa, quando tinha redação. Surreal falava isso. Ela escrevendo, gente. Olha que louco. Que criança é essa? É perturbatíssimo. <risos> Minha mãe falava, eu juro que eu falei, <risos> eu não ensinei isso pra ela. Mas aí com 14... Bem de dentro, né, bem de dentro. Ju? E a minha mãe é, é, é, até hoje, né? E sempre foi uma uhum. experiência para mim. Não só uma admira... uma pessoa que eu contemplo. Eu olhava a vida da minha mãe como uma experiência. Ela servia o público dentro da escola. Porque é uma diretora... Os nossos pais são Exatamente. nossos espelhos, né, João? A gestão, como ela fazia é. a gestão entre né o que os professores iam servir naquele ano. O relacionamento com os pais de aluno. Aí chegava tempo de festa, minha mãe no palco... Minha mãe apresentando, entendeu? Aí eu ficava assim, nossa, que lindo. Como ela dá conta de tudo isso. Não é? uhum. E as pessoas... Eu, eu, eu até fui tratar isso depois. Porque será que eu virei... Você queria dar conta de tudo também? Não, eu achei... Maneira. Sabe que eu achei? Que é. eu quis virar comunicadora para ter atenção das pessoas. Olha. Porque eu sentia que a minha mãe no palco todo mundo tava, né, prestando atenção nela. Sim. Então, ali começou... Ela brilhava e ali ela, ela era o centro das atenções, Exatamente. Né? Mas aí eu vi que, assim, a gente quando vai buscar algumas coisas, a gente também dá umas cavocadas fundas, né? Sim, sim. E realmente eu amo o que eu faço, eu uhum. enxergo o propósito nisso... E toda a minha sequência de vida, não só a minha mãe, então como eu contei aos 14 anos, eu fui morar com a minha avó, a Vanéia, uhum, uhum. que hoje tá com 96 anos. Que linda, né? É, Ela é super vida. forte, né, É, amiga, Ju? graças a Deus. Eu nossa. sei que assim, pra Ju, a avó é muito importante, sempre foi, né? Uhum. Você até se emociona de é, falar dela, fica... né? No casamento, eu lembro de é, da gente amiga. colocar algumas coisas da casa dela. É eu mesmo? fiz o casamento da Ju Sim. e nós colocamos alguns elementos da casa da avó da Ju. A penteadeira dos a meus A penteadeira. É. é. Então, assim... É, telefone antigo. Telefone antigo. É. Então, assim, tem uma história, né, Ju? Ela foi mais que a avó, né? Sim. Assim, eu acho foi que Foi não. Tem. É, né? É, e, é. e, e sempre será. Eu, é um assunto legal de trazer pro podcast, porque é uma é, virada, assim, de chave uhum. na história, né? Então, minha uhum. avó, enquanto... Por que um que eu ia falar de dela? Família, né? É. A avó sempre falou uma frase para mim, assim... Porque, você imagina, quando a gente fez o meu casamento, minha avó tava com 90. Você uhum. viu como ela tava forte e entrou comigo na igreja. Sim, né? sim. Então, eu... Minha avó, com 80 anos, ela fazia supermercado, ia a pé, tomava decisões, viajava. Super forte, lúcida. É, e aí, eu, um dia eu lembro de eu estar, assim, caminhando com ela pela rua, voltando de a descer de algum lugar, com sacolas na mão, e a gente sempre batia perna juntas a pé. Adorava ir pro centro de rua. Super ativa, né? Sim, pra gastar dinheiro com ela. Adorava essas <risos> coisas. Aí eu, avó, mas qual que é o segredo, né? Pra viver tanto. E ela falava assim, sempre tem um novo plano. Deus não gosta de gente desocupada. Ai, me arrepia. Ai, me arrepia. Eu acho que eu levei a sério. Você levei a sério. <risos> então, a minha avó falava que se Deus vê a gente desocupada, ele leva embora. É. <risos> Então, vamos trabalhar não muito, é? né? E aí ela fala... E a minha avó também era confundida com japonesa porque ela tem olhinho puxado. Eu também, tá. às vezes, me confundo. Sim. E aí até cumprimentavam ela na rua, tal. E ela falava lá, Como acham batian. que eu sou batian. É, ela, <risos> ela acho que eu sou batian E ela falava que os japoneses têm muito disso, né? Uhum. Eles sempre estão é, esperando e o próximo... E tem vida longa, né? Exato. Porque trabalham muito, são sempre ativos, a cabeça está sempre ocupada, né, então Sempre na próxima primavera, ou próxima estação, algo assim. Sim, não, e... não ficam parados, Não né? ficam parados, uhum. então... Eu acho que o nosso trabalho, o nosso ato de servir... Você acha que você herdou isso dela? É. Eu acho que dela eu levei a sério esse conselho. a sério. Demais. Porque quando eu tô que muito bom, parada, né? eu já fico assim... Tem que, Tem que fazer coisa. alguma coisa. Você não fica parada, né, Ju? Não, amiga. Nem que falei de casa. Olha, eu que ficar é. parada. É. Assim, fiz um setembro. E a pandemia? Então, pra você deve ter sido isso, eu pirei, super Ju. difícil, né? Amiga, eu pirei. Ficar parada. Primeiro que as unhas de fibra caiu tudo. Os cílios <risos> foram caindo tudo. Os cabelos ficando com a raiz branca. Eu falei, meu Deus, essa é. sou eu. E o Robson nessa... Paz e amor. É. O Robson é muito de boa. <risos> E, mas eu aproveitei a pandemia também pra me resenhar. E ressignificar algumas coisas, Sim. né? Foi aí que eu entendi, porque doeu muito na pandemia essa limitação com a minha avó. Quando eu tá. casei, né, em 2016, uhum. a avó tava super bem e tal. Aí eu fiquei ainda mais, quase dois anos com ela. Tá. Então, com 92, eu fui pra minha casa. Uhum. Eu acho que a minha avó sentiu, assim, quando eu casei, sabe? Uhum. Ai, uf, missão cumprida. E depois que isso aconteceu, ela começou... A apresentar os sintomas de Alzheimer. Ah. Isso foi evoluindo gradualmente. Assim, e é difícil. Foi eu per muito eu difícil. perdi a minha avó pro Alzheimer. É, é muito difícil. É muito difícil. A minha avó, ela não é. é não me deram, pelo menos não sei se as pessoas não falaram pra mim, que são empregados. Mas assim, eu, eu já entendi espiritualmente a condição dela. Uhum. Mas ela, eles falam que é uma demência senil. Não chega a ser um Alzheimer. Minha avó não tem outra condição junto. Meu avô teve Alzheimer com Parkinson junto. Em oito anos, mais ou menos, ele faleceu. Ainda ah, até que ele viveu bem, Viveu né? bem. Mas uhum. a minha avó foi diagnosticada, muito provavelmente, quando ela tinha 92. Então, há quatro anos atrás. Tá. E aí, tava indo, indo, né? Uhum. O, isso aí é muito importante a gente falar, apesar de toda a alegria da vida. Ela começou a ficar extremamente pão dura. Uhum. Ela, e a minha avó sempre foi uma pessoa que gostava de fazer café. A minha avó, ela escondia é, pano de prato. Isso. E ela falava, onde estão os meus panos de prato? Vocês levaram embora? Ela é. É. cismava pessoa... com pessoas. É, né? exato, cisma. Depois ela com... Confunde pessoas, Isso. né? Não queria comer pra não ter que dividir, então ela começou a emagrecer. Uhum. Depois ela começou a ficar assim, nem os programas. Isso é muito sério, é né? Muito e sério. as pessoas não, não acreditam. Confundem com teimosia. Exato. Com ruindade, exato. às vezes. É. Aí ela tá ficando muito E você ruim. tem que ter a maior paciência e carinho. Né? Nesse, nesse período, porque são pessoas que cuidaram da gente a vida inteira. É isso, Merecem Ju. esse cuidado nesse momento, né? Isso. Você para pra pensar que quando você era um ser incapaz de colocar um alimento na tua boca, de tomar um banho, de vestir é. uma roupa, é. quem tava lá eram é. essas pessoas, Exato. né? Seus pais, seus avós. Sim, sim. Então, pra mim, doeu muito ver a minha avó esquecer uhum. quem ela era. Uhum. Uhum. Né? Porque se a minha avó esquece quem ela é, eu também poderia esquecer, uhum. e aí até me emociono falando sobre uhum. isso, porque foi uma viagem, aí tava indo até que devagar, veio a pandemia, você imagina, ela tava ficando em creche, a gente falava assim, ó. ela porque ela não aceitava enfermeira, minha família tinha três enfermeiros, Tá. Só que tem dois problemas de você... Eu não morava mais lá, então não tinha ninguém da família dentro da casa. Eles tinham uma rotina como tá. se fosse uma casa de idosos tá, dentro mas da dentro casa da, da minha casa minha avó. Dela. E aí, uhum. às vezes, não faltava. Tinha que um familiar lá cobrir. Uhum. Ou ficava no celular, minha avó chegou a cair dentro de casa. Uhum. Depois ela começou a cismar de não querer né, dividir, coisa e tal. Bem... Vou contar mais daqui a pouco. Vou deixar você falar alguma coisa aí que eu acho que é importante também. Ai, mas tudo isso é importante que você está me contando. São histórias das nossas vidas e é. eu amo te ouvir. E agora, nossa, eu tenho esse privilégio das pessoas poderem te ouvir um pouquinho também, Ju. Acompanhem a Ju nas redes sociais, depois a gente passa para vocês. E já já voltamos no próximo bloco. Eu quero perguntar algumas coisas para ela sobre resiliência, Ai. sobre desafios da vida. Então a gente volta daqui a pouquinho. E eu vou deixar aqui uma indignação nós estamos próximos aí de uma eleição, é, doutor Dário, e infelizmente eu tenho assistido debates, assisto os candidatos, e em geral. Todos eles e ninguém fala de segurança. Ninguém fala de mudança legislativa. Ninguém. Eu não ouvi uma opinião, uma proposta, mesmo que seja ruim. Então um país está vivendo um problema gravíssimo de assalto, gravíssimo de crimes na rua, crimes digitais, e a gente verifica muita briga e menos proposta. Uhum. Isso é muito ruim, porque ganhe quem ganhe para qualquer cargo, eu não vi ninguém como uma proposta, como essa discutida aqui no podcast, que a gente chegou a essa conclusão, que nós temos que fazer uma alteração raiz do direito para trazer a verdade, para que a gente possa ter processos mais rápidos, baseado na verdade, e não... Baseado em historinha para boi dormir, em inventar circunstâncias para absolver alguém. Estamos de volta entrevistando Juliana da Mata, maravilhosa. Uhum. Nos acompanhem podcast no YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e aqui nos canais do Diário de Suzano. Ju, você estava falando sobre a sua avó. Hum. Podemos continuar? Ai amiga, legal poder falar sobre isso aqui. A gente acabou conversando um pouquinho no intervalo, mas as pessoas olham às vezes as nossas alegrias, né? Sim. E não enxergam os tombos que é, existem. As dores, as né? As dores, é. né? Mas, enfim, daí como eu contava, minha avó passou a ir de manhã e voltar tarde para uma casa de repouso, como se fosse uma creche de idoso. Uhum. Só que ela voltava e não reconhecia mais a casa dela. Isso começou a gerar um grande estresse chorava, vira uma criança Isso mesmo. dói, né, gente? Dói, né? Ver nossa. que a pessoa, ela tá se desintegrando da identidade dela, né? Sim. E uma coisa muito importante de se falar, se você tiver um idoso numa situação que você tá estranhando o comportamento é que, às vezes, para filhos é mais difícil, o diagnóstico é mais tardio, porque eles também tardam a reconhecer que o pai e a mãe tá perdendo as suas capacidades. Uhum. Então, é mais difícil para mim, como filha, achar que a minha mãe tá precisando de ajuda porque Entendi. ela sempre cuidou Sim. do que um neto que já via a avó como, às vezes, uma pessoa mais idosa, que tinha que ajudar, coisas e tal. Só. Então, é, foi, um, foi, foi uma fase de muita. muito desafio emocional para a família também entender tudo isso. Mas aí eles optaram, né? Meu tio e minha mãe, que são os filhos uhum. dela. Por ela viver numa casa de repouso que, graças a Deus, deu toda assistência. Uhum. E ela passou a viver nesse lugar. E a gente podia visitar. Então, eu ia. Eu lembro que eu fazia inglês. Eu saía do inglês. Eu já ia lá. Ficava uma hora com ela. Punha ela no meu carro. Levava ela pra passear. Vida normal. Eis que chegou uma pandemia. Hum, e com a pandemia. Foi difícil. Exatamente. Limitaram as visitas e tudo Total, mais, né? Ainda mais idoso, né? Sim, que tava na linha de risco de ali. De risco. E aí, as visitas ficaram proibidas. A gente podia só vê-los por um vidro. Nossa. É assim, foi assim. Sem o toque, sem o carinho. Nossa, muito, muito difícil isso, muito. né? E entrou bem no mesmo aniversário dela. E logo depois, do dia das mães, eu lembro dela com a mão assim no vidro e os netos tudo com a mão, querendo encostar oh, a mãozinha na mão Ju. dela. Sofreu. Olha, foi muito forte. E aí foi quando eu acho que eu me desparafusei na pandemia. Uhum. Me desparafusei porque eu sempre trabalhei com redes sociais. E até então a gente vinha num ritmo de um espaço de projeção, uhum. né? Sim. Meu perfil é minha vitrine, o novo cartão de visita, né? Sim. É, como e você a gente... passa a ver que às vezes isso não é tão importante. Não. Com aquilo que a gente vem vivendo no dia a dia, né? Não, Porque amiga... às vezes é uma capa, né, Ju? É. É uma capa é. que é a nossa vitrine, claro que é o nosso trabalho, então a gente precisa saber se comunicar... Mas é muito difícil quando você está por dentro, vivenciando é. esse turbilhão de coisas dentro Total. de casa, com a família. E ainda tem que se expressar para as pessoas de uma maneira feliz. Total. Mas você, você deixou isso claro nas redes sociais? Assim, você... Eu acho que não. Não? Você quando... Mas você passou esse sofrimento para as pessoas de uma forma natural? Ou você preferiu se guardar e falar, não, deixa que essa dor... Eu carrego com o meu marido, com a minha família? Ou as pessoas souberam do, de tudo que você estava passando? Olha, eu gostei do que você me perguntou. Eu vou perguntar para a minha audiência isso. Se eles perceberam que os meus clamores emocionais durante... Porque eu falava. Tá. Falava, hoje eu não tô bem. Ou falava, será que a vida é só isso? Porque juntou tudo, né? Uhum. Eu, Você é... começa a se questionar, Sim, né? Sim, pra mim foi como se tivessem tirado o meu chão. Uhum. Eu não podia mais trabalhar, meu trabalho até então era todo na rua, eu vivia na rua. Uhum. Né? O... A minha avó, que era meu Porto Seguro, Nessa condição e nessa limitação. E a gente sem nenhuma perspectiva. Porque não tinha vacina na época. No começo Sim. todo mundo tava com medo de morrer. Essa é a Sim, realidade, é. né? Então eu comecei a colocar em parafuso. Se eu for embora hoje, será que eu deixei aqui uma, um legado? O que, do que as pessoas vão lembrar de mim? Porque... Todos nós, né? A gente Sim. vai passar um dia, por mais legal que seja a nossa vida. Qual é a missão que a gente está é. tá transmitindo para as pessoas, né? Sim, o que qual, a gente o legado, tem, né, qual é o legado, né? Qual é o legado? O que a gente tem feito de bom para as pessoas, né? E aí eu fiquei pensando, e foi nesse momento que a virada de chave aconteceu, uhum. não foi rápido. Eu fiz terapia, fiz, é, passei por coach, né? Sessões de coach com o Rocha. Um beijo, meu amigo, eu <risos> sei que ele sempre prestigia. Onde eu vou, ele foi um cara que não me deixou, o Robson muito parceiro. E, claro, essa esse conflito, eu falo para as pessoas, às vezes, aquilo que mais te incomoda é um grande convite para que você se cure e cure outras vidas sim porque eu não gostava da vida com projeção mas eu servia isso porque a internet era vitrine sim né uhum. então eu comecei a desconfiar dessa ideia e colocar para as pessoas e aí vou caminhar um pouco mais para frente já com a gente saindo de pandemia eu até criei um slogan que pegou entre as minhas amizades né é. que é o meu público que é viver primeiro postar depois é mas isso é bom é. a vida acontece offline offline, offline. Não é? e aí o outro que é a música do capital inicial Qual? coisas que começam pelo fim <risos> então eu vivo tudo depois eu volto tu <risos> é entendeu? Uhum. Eu não tenho mais... É, Aquela prece e urgência prece. de você postar, de você mostrar, Sim. porque você começa Sim. a ver o lado importante da vida, né? Exato. É. E é muito precioso. É, uhum. Eu, por talvez perder esse elo... Uhum. De contato com a minha avó, comecei a questionar tudo o que poderia ser passageiro na minha vida. Então, eu brinco com o Robson. Não tem um dia que eu não arranco uns beijos dos meus cachorros, meu gatinho. Se eu, minhas amigas, você mesmo falou aquele dia, uhum. falou, nossa, Gil, você parou pra conversar comigo, uhum. pra ouvir o que eu tava sentindo. Eu falo, eu, se alguma não, pessoa... Gente, nós estávamos em um evento. Em um evento, é. E ela queria saber como eu estava e a fundo, não é superficial. A Ju, ela não pergunta nada superficialmente. Ela quer saber exatamente o que você está sentindo. E aí você sempre me aconselha, você sempre e você conversa. É também. também. <risos> você <risos> sempre conversa e isso é muito importante, Ju, é. pra gente hoje, porque assim, parece que o tempo não para. Não. Pra gente e pras pessoas. Todo mundo tá ali girando, ninguém para. E, e eu sou o tipo da pessoa que eu, eu mudei um comportamento meu, às vezes, por exemplo, ah eu tô na padaria. Aí eu vi alguém que eu conhecesse e falava, ai, nossa. Eu fingir que não vi. Eu vou fingir que eu não vi porque, ah, eu não quero levantar daqui. Hoje eu não faço isso. É, eu também era eu assim. Eu levanto, a pessoa pode estar em outra mesa, eu levanto. Oi, tudo bem? Eu vou cumprimentar, eu vou falar. É. A gente não sabe o dia de amanhã. É, não sabemos não é? qual será a última vez, Exatamente. Né? Então, hoje eu gosto, eu paro às vezes. Sábado eu tava indo para um evento... Eu mandei mensagem para duas amigas, uma que mora em Orlando, né, e, e aconteceu toda essa questão do furacão, super preocupada com ela. E aí eu mandei uma mensagem, ela, nossa amiga, você tá no meio de um evento me mandando preocupada se eu tô bem. E uma outra amiga também, falei, nossa, acordei pensando em você. Ela falou, não acredito, eu sonhei com você essa noite. Olha como conexão. Olha isso. Então, por que, que a gente vai adiar de falar para as pessoas o quanto a gente gosta delas, né? Sim. O quanto as pessoas são especiais e parar para ouvir, que é isso é... que o mundo hoje não faz não mais. Tem, não tem... E aí, eu também vivi sendo uma coisa muito legal, né, Ju? Uhum. Eu falo que quando eu entendi Jesus na minha vida... Uhum. É, eu transbordei mais amor ainda uhum. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que buscou andar Na linha do bem uhum. Só que eu era imediatista demais Sim. Eu tenho por característica ser empolgada eu Não falo mais ah. que sou ansiosa <risos> Sou muito empolgada <risos> com as coisas E isso é uma coisa que eu aprendi Na pandemia, Sim. trocar palavras negativas Por positivas Você tá ansiosa Olha mesmo isso... ou você tá empolgada é Com ótimo. alguma coisa É né? ótimo uhum. e fala, Ai, tô ansiosa. São hábitos que a gente vai trocando E a gente tira o negativismo da nossa vida Como Total. muda Muda, né? abre caminhos. Ô Ju, e deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveitando esse gancho que você falou, é... você hoje é uma pessoa cristã. Sim. Então, eu acredito que para você tomar as suas decisões hoje, você ora muito e espera uma resposta, para que você não haja por impulso na uhum. sua vida. Nem sempre foi assim. Você, não. antigamente, antes de tudo isso acontecer na sua vida, você atropelava certas coisas você passava por cima Ah, eu quero eu vou fazer eu vou enfrentar porque a vida também às vezes é a gente falar não para algumas coisas né assim a gente tem o direcionamento de Deus mas eu acredito que às vezes o desistir também faz parte Exato. ele é importante mas a que ponto a gente enxerga o desistir porque às vezes a gente quer ficar não. insistindo naquilo eu quero isso eu quero eu quero eu quero mas às vezes aquilo não é bom para gente só que agora você tem talvez essa chave, você tem o olhar de Deus na sua vida, que Deus vai falar com você exatamente isso. Ju, conta pra gente um pouquinho sobre isso, sobre o seu antes, Sim. de você tomar as suas decisões, porque ser resiliente também não é tarefa fácil, e sobre hoje você seguir sabendo que Deus abriu o caminho e falou, vai por aqui. Sim, ó, oh, eu tentaria para falar sobre isso, contar um rápido storytelling. Então, como eu contei pra você, é, eu sou filha de mãe solo. E aí, me formei em jornalismo, entrei na mídia regional, que era muito difícil. Uhum. Qualquer um que estudasse a área de comunicação na minha cidade teria que aceitar uma condição, um trabalho, ganhar pouco ou procurar em São Paulo. Se sujeitar. Se sujeitar. E ainda mais sendo mulher e não sendo de uma família conhecida da região. Uhum. Então, eu tive que, nesse começo Essa era uma vida, pergunta que eu ia fazer pra você depois. É? Então, deu um spoiler aqui. Já. <risos> eu tive que ser muito... É, caruda, vou, fazer, vou falar essa palavra talvez vocês me compreendam melhor. Eu tive que ser, usar dessa minha alegria como um elemento de tipo ah noba no Eu consegui fazer as coisas uhum. sem parecer que estava doendo. Sim. Porque é, era difícil ser mulher. É até hoje você sabe disso, mas melhorou bastante graças a essas deusas que nós conhecemos que foram abrindo caminhos. Mas ser mulher, ser jovem, filha de é, mãe solteira, sem ter nenhuma pessoa que me levou para uma entrevista na minha vida. Sim. Então, no começo, eu acho que eu era muito atropelada mesmo. Mas hoje eu olho para essa Juliana com amor. Ela precisava ser um trator uhum. para ela abrir estrada. Você é um trator comunicativo, assim, 100%. É. <risos> Mas naquela época eu tinha que falar, não, vamos fazer e estou fazendo. Uhum. E aí depois veio uma fase que eu fiquei com medo. Eu fui muito machucada pelo mercado, na minha opinião, porque eu não estava preparada para ser empreendedora, Só pra, eu, eu, é fácil fazer o que a gente gosta, né gente? Sim. O que você tem um dom, que é leve para você, agora fazer aquilo que você não tem habilidade e nem queria ter, Sim, é muito que disso. é o administrativo é. para mim, eu sou de humanas, não sou de <risos> E eu tive, então essa fase, me, essa fase da minha vida me deixou com medo, uhum. e aí eu entrei numa recessão de projetos, foi acho que a fase mais difícil, eu tinha medo de fazer qualquer novo projeto. Isso foi logo depois do casamento. Ah. É, no tanto que eu acho que eu sinto que em dois anos eu fiquei quietinha ali na minha uhum. bolha. E agora eu tô vivendo uma nova fase, onde é, é isso que você falou, sabe? Dividir seus planos com Deus e permitir que ele te traga respostas. E aí eu peço licença pra abrir um plano, porque eu acho que nem só de projetos que deram certo, a gente tem que fazer vitrine, tem que dar espaço, mostrar no nosso palco. Também existem frustrações que nos ensinam. Sim. E no começo desse Os ano... Os não... Foi um não grande uhum. pra mim. E eu falo pra vocês, eu tava pronta pra começar um projeto num lugar que pra mim era incrível. Eu lembro que eu passava de carro, tirava acompanhei, foto, né? Mandava um vídeo. Aí vai ser aqui, que não sei o que, tudo lindo. Aí parceiros entraram, patrocinaram, tinha tudo pronto. Sabe quando é pra você entrar? Imagina que você aí, ó, Era é comprou... só abrir. Era só e abrir, entrar. né amiga? Eu tava uhum, tudo, certo. tudo certo. Tinha nada de errado, tava até Mas a festa. Mas Deus não quis assim, né? E aí eu lembrei daquela figurinha, acho que eu te mandei, que é Jesus segurando um ursinho atrás dele, assim como quem tira da menininha e coloca atrás, e ela falando, mas eu queria. E ele falando, calma, eu tenho o melhor pra você. Ai, que lindo. Me arrepia. É, não é E a Ju sabe, ela atravessou isso comigo, porque a Ju Sim. é, sempre foi a pessoa que eu falava, tem um projeto. Ela me ligava. De algo. É Juliana Valim. É. Ju, vamos fazer comigo, esse lugar vai ser assim, a gente vai ajudar vidas, vamos ajudar pessoas a fazer do digital, o seu meio de empreender. Ela lá toda empolgada e foi um belo de um não, deu tudo errado. É. Um balde de água fria, né, Um balde de né, água Ju? gelada. E eu já, a Ju já me ligava Ligava eu falava, e aí, quando vai? É. Não vai. Nossa, né? e eu fico com muita vergonha, amiga. Não uhum. precisa esconder de ninguém. Eu falava, cara, o que vão achar de mim? Que é a minha palavra? Que não sei o quê. Mas assim, foi muito além. Porque os meus parceiros que estavam naquele lugar, eles ainda tentaram ser escudo pra não doer aquela Sim, dor em mim. Eles nem foi. precisavam. Sim. Tamanha amizade que eu tenho é. na vida com as pessoas. Eu fico emocionada. Um beijo para o pessoal <risos> da TC Móveis, eles são meus também grande ami grandes amigos. E aí eles falaram, onde você quiser, estamos junto E eu falava assim, não é com vocês, nem tem comigo. E tem aquela frase, todo artista tem que ir aonde o povo está. Aonde o povo está. Então, você tem o seu lugar. Não Exato. era ali, mas tem o seu lugar. Sim. Né? Mas eu falei, Jesus aceito. Se você acha que é melhor não, então é não. Testei esse sonho ainda em outros formatos também. Não, não, não. Aí agora, recentemente, eu ia fazer... Aí fui na casa de uma amiga, gente. Encontrei uma gata no chão. Ai, que gata fofa. A gata pulou dentro do meu carro. A gata estava grávida. Então, eu fiquei mais tempo dentro de casa <risos> ainda. Eu falei, meu Deus, eu quero fazer meus projetos. <risos> aí, resgatei um gato. Gato, estava grávida. <risos> Sério? Deus falou, Juliane, senta aí seu facho. Juliette, Juliana, Julinaira. A gente tem vários Julianas, né, Ju? Nos chamam de, de tudo, tudo né? Não é, Saudade da Catiranha. E é isso, amiga, mas a gente não pode perder a alegria de viver de sonhar, né? Não, com certeza. Né? Eu hora acho, rola. Ju, eu acho linda essa sua alegria de viver. Tudo que você passa pra gente, tudo que você transmite. A Ju, às vezes, ela vai lá no meu Instagram deixar um comentário. Ela não deixa um comentário, ela deixa um texto. É isso mesmo. Lindo. <risos> e que toca a nossa alma, porque você enxerga as pessoas com alma. Você não vê uma capa superficial, você não vê a Juliana que só tá ali fazendo uma decoração. Você enxerga muito além. E, assim, Ju, de verdade, é muito raro. Pessoas assim como você E você sempre enxergou em mim algo tão diferente Das outras pessoas Quando você fala essa questão de luz Não é somente uma luz De, de estarmos Fazendo aquilo que a gente gosta Mas é aquilo que a gente tem por dentro é. E isso é muito importante É quando as cortinas se fecham é. A gente vai ter que encerrar, eu tô muito ah, triste, não, porque gente. assim, eu tinha tanta coisa para falar com você. Você Ai, topa gente, eu vir aqui episódio outra dois, vez? Eu acho, é, lógico. Peçam um ep episódio 2. Isso, com nos Jus, comentários. Com a Juvalim. <risos> e Ju da Bata. <risos> gente, muito obrigada por nos ouvirem, nos assistirem. Acompanhem a gente no YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e na página do Jornal Diário de Suzano. Ah, ah, E as redes sociais uhum. da Juliana Passa pra gente os arrobas, Ju Eu passo, porque se vocês gostaram de saber das histórias dos nossos palcos e bastidores <risos> da vida Tem projeto novo Bom, saindo do forno e, É, assim, tem projeto <risos> novo saindo do forno Estaremos juntas sexta-feira com yes. esse projeto Que esse vai tá sair Tá Ai, aleluia, arrepiei <risos> Acompanhem a gente, que a gente vai falar tudo pra vocês Se quiserem, mandem inbox, mandem direct, mandem tudo Tudo Fala, Ju, então. Arroba Juliana da Mata, com, com dois t's. t's. Não é a Vanessa da Mata cantora, é a Juliana, mas se você me Sabe chamar de me... Vanessa na rua, eu atento. Hoje me perguntaram, é a cantora? Eu falei, mas todo não, mundo. gente, é Olha a apresentadora. Olha é minha prima já, tá tudo bem. É. Juliana da Mata, hein, Amizades, sejam minhas amizades. Ju, muito obrigada, feliz obrigada, por você amor. estrear esse programa comigo. Olha, muito vai feliz. que é tua, abre o teu caminho Estou de muito luxo. feliz de estar com você, um ícone. Da comunicação. Nossa, agora, gente, por essa eu vou ter que fazer um pix ou um café depois desse episódio. Tchau. Faremos. <risos> hum. Te amo. Te amo também. Sucesso! Ó, tá